Olá pessoal, está começando agora mais um programa Circulando com Luli Lulima aqui na TV Tribuna SBT para todo o Espírito Santo. Nós estamos no Centro de Convenções de Vitória, onde acontece o Tribuna Seminários 2002, cujo foco é educação. E vai curtir um bate-papo com o recordista em memória Renato Alves. Curtiu? Então não saia daí, porque o Circulando está no ar! Mais de duas mil pessoas lotaram o Centro de Convenções de Vitória para acompanhar o Tribuna Seminários 2012, que colocou em discussão um assunto de alta prioridade para a sociedade capixaba, a educação. A abertura solene contou com a participação do diretor de marketing da Rede Tribuna, Geraldo Schuller, além da presença de Givaldo Vieira, vice-governador do Espírito Santo, e do desembargador Pedro Valsfel Rosa. Quem abriu o ciclo de palestras foi o escritor e psiquiatra Isami Tiba, com o seminário Pais e Educadores de Alta Performance. Depois foi a vez do músico Fábio Carvalho falar sobre Congo na escola, com a presença dos jovens do Centro Cultural Caieiras. A programação se estendeu durante todo o dia, abordando diferentes vertentes sobre o tema. E quais são os principais desafios da educação no Brasil? É sobre esse tema que a Priscila vai falar aqui no seminário. A gente pode dizer que há um desafio principal hoje, Priscila? Olha, a gente tem um desafio imenso hoje no país, que é garantir que todos os alunos aprendam tudo aquilo que eles têm direito de aprender em todas as séries. A gente ainda tem indicadores que mostram que a aprendizagem nas escolas, principalmente as escolas públicas, ainda é muito baixa em todo o país. A gente precisa caminhar bastante. A gente conseguiu na última década, né, nos últimos anos, é, caminhar bastante em relação às matrículas. Então, basicamente, as crianças e jovens estão nas escolas. Agora o desafio é garantir que essas crianças, a gente tem 50 milhões de alunos no Brasil inteiro, que esses 50 milhões de alunos aprendam tudo aquilo que eles têm direito.